X aí uhum. Aí entra o Cheezo -er. É o aí! Ô, -er. <risos> oh, valeu Colátero, colátero! Se liga, se liga, se liga! Why? Se liga, moleque! Só vamos. Vale. Mano, mas... Ah! Hum, Pode tirar o amarelo logo, não tá ajudando em nada errado, Ah, mano, que isso, o cara errado, Que isso? Não, meu Deus. Que isso, sacanagem. E treina fuga. F1, F1, F1. F2. F2, F1, F1. F1, F1. F1. F1. F1!